Eu sou Melissa Lorange e este é mais um vídeo onde eu vou falar mal de RuPaul Charles. Então, tem uma frase que a RuPaul fala, ou falava na verdade, ela não fala mais muito não, mas ela falava muito na época do Drag You do Drag University, que ela botava lá as drag pra montar as Amapô e mudar a vida delas, né, enfim. Mas tinha uma frase que a Robô falava muito nessa época que era o seguinte: Life is a competition. Para você que não fez fixe, calma, eu vou explicar. A vida é uma competição. Porque por mais que as mulheres estivessem lá para mudar as suas vidas, elas ainda tinham que competir por alguma coisa, que eu não me lembro mais, porque o programa é ruim. Mas o fato é: Roubou, por muito tempo, repetia sempre que a vida é uma competição. E isso é. Uma frase, obviamente, não é a originária desse tipo de pensamento, mas é uma frase que representa muito do pensamento que a gente tem na nossa bonita sociedade capitalista de que você precisa ser melhor do que os outros, de que você está constantemente competindo com as outras pessoas e que você sempre tem que fazer algo para superar alguém, preferencialmente por conta própria. E aí essa é a máxima das milhões de bobagens que o RuPaul fala, porque imagina só, a própria RuPaul não faz nada sozinha. E não digo nem do programa dela, né? a própria não se monta mais há muito tempo, porque ela agora tem dinheiro, ela paga uma gay para fazer a peruca dela, ela paga uma gay para fazer a maquiagem dela, ela sai lá, é belíssima. Eu acho que ela está no caso certíssima, se eu tivesse dinheiro, eu nunca mais na minha vida ia pegar uma escova de peruca ou um pincel de maquiagem e ficar lá... só as bichas, bota as pinta, pinta, puxa o cabelo, faz... Eu não ia fazer nada, ia sair é belíssima... Enfim, né? E é muito engraçado você ver uma pessoa que é resultado de uma colaboração entre artistas, dizendo que artistas têm que competir porque a vida é uma competição. Então, eu queria presentear vocês com um pensamento anti-robô que é a vida não é uma competição, a vida é uma colaboração. E eu digo isso, inclusive, enquanto Drag Queen, porque eu não conheço uma Drag Queen levemente, de leve, levemente feliz e bem cedido em sua profissão, que tenha feito as coisas todas sozinha. Se não existe. Como diria minha amiga Malona, beijo Malona, Drag é uma arte onde um bando de poque tenta fazer uma poque pobre parecer menos pobre. E né? eu gosto muito dessa definição, tá? Pode ser uma amapô também, pode ser travesti, pode ser, vocês entenderam o conceito, tá? Poc aqui tá com o termo guarda-chuva. Mas enfim, é o efeito de várias pessoas pobres Fazer nenhuma outra pessoa pobre parecer menos pobre. Porque a ideia de você pegar tecidos que não são tão caros, fazer uma roupa que pareça cara. É você pegar uma joia de plástico assim e dar uma incrementada e ela parecer uma joia de verdade. É você pegar uma peruca de carnaval, dar um e deixar ela bonita. Entendeu? É a arte colaborativa de montar uma drag queen no final da história. Eu mesma não consigo existir neste canal sozinha. Nesse momento tá mulher ali atrás olhando tudo o que eu estou falando. Meu irmão que é o Atrapoque aqui me ajuda a gravar e eu não consigo gravar sozinha. Quer dizer, eu até conseguiria gravar sozinha, mas eu gastaria o dobro do tempo, teria muito mais trabalho do que pedindo ajuda para as pessoas. Até do Ronaldo, que edita as fotos, enfim. Eu não faço nada sozinha. E eu tenho trabalhado muito com a Yanxi no podcast das Velhas Amargas, que também é uma coisa que eu não ia ter paciência de fazer sozinha. Então, ando com muitos projetos que podem parecer solitários ou apenas em dupla, mas eles são, de fato, colaborativos. Existe no corporativismo, não é mesmo, no LinkedIn, disfarçado de opiniões otimistas, uma ideia de que você precisa o tempo inteiro se superar e superar as outras pessoas. Que você, para ter uma boa promoção, você precisa sempre fazer melhor do que os seus colegas de trabalho. E isso é uma idiotice. Porque olha só, se pra montar uma drag, que é um negócio assim, que nem dinheiro dá. Mas pra montar uma drag, precisa de uns 30 viados em cima... Entendeu? as pessoas tudo ajudando imagina para fazer a empresa dar lucro não faz o menor sentido esse tipo de pensamento de botar as pessoas de funcionar pobre que funcionário proletário pobre uns contra os outros entendeu para você ganhar lucro na verdade faz sentido porque pensa bem se eu coloco os meus funcionários funcionários, e funcionários se eu sou uma empresa inclusiva para disputar uns com os outros e assim me dar lucro, eu não preciso jamais me preocupar com uma coisa perigosíssima para patrões, que se chama sindicato. Porque veja bem, se as pessoas que trabalham para mim estão muito ocupadas Tentando passar as pernas umas nas outras e tentando ser melhor umas que as outras, elas não têm tempo, qualidade de vida para discutir entre si e concordar contra mim, que sou uma pessoa só, no caso a patroa, tá? Então eu, patroa, quero mais do que meus funcionários, guerreirem uns com os outros para lhe dar lucro, porque aí no caso eles não podem se juntar contra mim. Isso tudo é um pensamento muito joel e é por isso que você tem esse discurso constante de que você precisa dar o seu melhor e ser melhor que todo mundo. Então digamos que eu sou uma patroa, certo? E aí eu fico o tempo inteiro incentivando a disputa entre meus funcionários, certo? Vocês pobres que trabalham para mim, que sou detentora do poder financeiro, do capital financeiro aí da parada. Enquanto vocês estão disputando entre si para ver quem me dá mais dinheiro, não há tempo, não há conversa, não há diálogo, não há coleguismo para que vocês se juntem contra mim, que sou só uma pessoa, certo? Então, de novo, é muito perigoso esse discurso de que você tem que estar o tempo inteiro disputando com as pessoas, tá? E aí, para terminar, eu falei de como arte é uma coisa colaborativa, eu falei de como essa ideia de competição está muito centrada no trabalho no LinkedIn, mas isso evoluiu para algo um muito pior. As nossas relações afetivas também acabam sendo por comparação e competição. Então você cresce com a ideia de que você precisa ser melhor que a sua prima, que a sua irmã, que a sua sobrinha, com a, a vizinha, que a sua mãe tem que ter orgulho de você, e a sua mãe só vai ter orgulho de você se você for melhor que outras pessoas, ela não vai ter orgulho de você se você colaborar para que outras pessoas consigam coisas, Ficar é uma coisa que né, assim, a gente bota na cabeça das crianças, que a criança tem que crescer sendo a melhor da turma, ela tem que crescer sendo a mais interessante em tal coisa, nunca crescendo... Em ser a melhor da turma para poder ajudar as outras crianças que não são as melhores da turma a conseguir uma nota melhor, certo? Isso é um problema. A gente incentiva pouco crianças a afetivamente mostrar o seu melhor para ajudar outras crianças. E aí a gente cresce já com a cabecinha nessa coisa de que eu tenho que ser melhor que todo mundo, tem que ter notas altas, tem que ser fantástica. Tem ranking de aluno, né? Às vezes a escola é bem maluca. E aí. Você leva isso para sua vida afetiva, aí você disputa com as suas amigas para ver quem é mais bem sucedida, quem é mais bem amada, quem faz mais sexo, quem bebe mais, quem struggles. Você leva isso para o seu relacionamento afetivo, porque você tem que ser melhor que a outra pessoa da contraparte da sua relação, para ter uma questão hierárquica de que ela seja mais dependente de você então você precisa ser melhor do que ela em alguma coisa você não pode permitir que por exemplo ela ganhe mais do que você porque imagina que horror você se torna dependente financeira e essas são pequenas coisas que eu estou dando exemplo de novo, de como a gente deveria mudar um pouco o raciocínio da competição para a colaboração, tá? porque se você tem as suas amigas você gosta delas a ideia é que vocês troquem experiências para que todo mundo seja um pouco melhor bem-sucedida financeiramente. Que você possa indicar trabalho para as pessoas que não têm, não é mesmo? Por mais, sei lá, que elas possam ganhar tanto ou mais que você. E você não precisa mostrar para ninguém como você é bem amada e bem comida, porque se as pessoas gostam de você, elas não se importam com isso. E, principalmente, se você está numa relação amorosa, afetiva, sexual, você não precisa mesmo, mesmo, mesmo competir com o seu amorzinho, porque um casal ou trisal, sei lá, vai do gosto cada um. É uma coisa de união, né, é pra uma pessoa ajudar a outra a melhorar, não é, entendeu? Pra você ficar disputando com alguém que você ama, não faz sentido, mas as pessoas fazem bastante. Porque é uma coisa que as pessoas fazem é negócio sem sentido. Eu tenho amizades que tem uma leve disputinha comigo? Tenho. Porque as pessoas são assim, elas acham isso saudável e eu não me incomodo, deixo elas lá. Elas competem sozinhas. Elas se acham ótimas, melhores do que eu em determinadas coisas. Eu falo, Ih, isso é ótimo, maravilhoso. Eu não me importo. Ah, minha filha, tanta preocupação pelo T, governo Bolsonaro, estou desempregada, estou preocupada se fulana faz alguma coisa melhor do que eu. Caguei. Parabéns fulana, tá? Então assim, minha dica pra você, LGBTQIA+, ou hétero. Sei lá, às vezes tem. Está tá me assistindo nesse momento é... Primeiro, para de achar que você é melhor do que alguém. Provavelmente você não é melhor do que ninguém, por isso você tá vendo esse vídeo. Você não é boa em nada, entendeu? Aceita, aceita. Você é pobre, você é fodida. Você não precisa ser boa em nada porque a gente vai tudo morrer, tá? Então a primeira coisa é ah você não precisa ser boa em nada. Posso ser medíocre. Posso ser péssima, portanto que eu seja feliz. Mas falando sério, pensem em como vocês cresceram a vida inteira, competindo com tudo à sua volta. Com seus colegas, com seus familiares, com as pessoas que vocês gostam, com seus colegas de trabalho, não é? Esse clima o tempo inteiro, belicoso, desgasta muito a gente. Então talvez, talvez, seja hora de parar, olhar que o mundo não tá muito bacana e pensar. E se? E se, um vez de ser melhor do que todo mundo, eu não admitir que eu vou ser pior do que alguém em alguma coisa, melhor do que alguém em outra coisa. E assim poder colaborar com as pessoas naquilo que eu sou boa. E pedir ajuda naquilo que eu não sou, porque pedir ajuda é uma coisa também é difícil. Pedir ajuda é uma coisa complicada, porque se você pede ajuda, você está admitindo a sua derrota. Você não pode ser uma pessoa tortada. Se é pessoa vitoriosa, você é um macho alfa, você vai para encontros de homens que gritam com vozes masculinas, essas papagaiadas todas, ventem porque, meu bem, você cresceu competindo com a sua prima, que fez concurso público e é falada na ceia de Natal, que é bem cedida. Aí você vai olhar a sua prima, que é bem cedida financeiramente, coitada, tá tomando remédio de carja preta, tá sofrendo de burnout, é corna, tá E é isso, então tá outra fudida porque no final das contas, sabe quem não tá fudida Jeff Bezos, essa pessoa não está fudida nós estamos todas fudidas tá? Se a gente não começar a colaborar umas com as outras, vamos continuar todas fudidas e o Jeff Bezos vai continuar ótimo. Era só isso que eu queria dizer, eu não vou sair não, porque eu estou numa uma roupa muito apertada, eu vou ficar aqui parado, tá? É vocês que vão sair por aí e tentar fazer o um mundo melhor primeiro. Não competir com qualquer ser humano que apareça na sua frente. Paraíso FM. Isso, perfeitamente. Adorei. Aí a minha equipe. Colabora pra caralho a minha equipe. Entendeu? Direto. Olha como colabora. Agora eu vou competir pra ver se o meu chinelo chega mais rápido na cara da pessoa ou não. Se ela consegue fugir. A gente se vê no próximo vídeo. Bota no silencioso essa merda.